Para regularizar retransmissoras de TV e abrir a oportunidade a novas emissoras em diferentes municípios, o Ministério das Comunicações vai levar uma força-tarefa a cinco estados. Confira na reportagem de Daniela Proença. Televisão ligada. Para que isto ocorra e a imagem chegue até a sua casa, mesmo em municípios mais distantes das sedes de emissoras de TV, é preciso ter uma retransmissora, como esta aqui. O Ministério das Comunicações começou a regularizar a situação dessas estações. Tem alguns que estão irregulares, nós estamos fazendo também o, é, dando a oportunidade de regularização da TV, da, da retransmissão secundária ser regularizada e dar a oportunidade daqueles, daqueles municípios que só tem uma ou não tem nenhuma retransmissão de televisão poder fazer ter o acesso também. O Minicom instituiu uma força-tarefa para receber documentos de radiodifusores em diferentes estados do país. Minas Gerais foi o primeiro. Lá, mais de mil requerimentos para autorização de retransmissoras foram entregues aos técnicos do Minicom. Agora, a força-tarefa vai para outros cinco estados. O mutirão de retransmissoras irá à Bahia, Ceará, Paraíba, Espírito Santo e Paraná. Os documentos que cada radiodifusor precisa levar estão nesta portaria, publicada no Diário Oficial da União. É preciso ter em mãos um formulário preenchido e a lista de documentos pedidos. Ele vai entregar a primeira documentação legal. Nós vamos analisar se a documentação legal estiver correta, ele passa para entregar a documentação técnica. Sempre na técnica ele não pode ultrapassar 10 localidades, 10 municípios. Se tiver tudo correto, aí sim nós vamos protocolar. Se ele tiver interesse de mais de 10, ele volta para a fila, aí ele não entrega, não precisa mais de entregar legal, porque a legal já tem um cartão dizendo que está ok. Os documentos recebidos pela Força Tarefa vão ser analisados na sede do Ministério das Comunicações, em Brasília. A portaria com as instruções aos radiodifusores está no nosso site. O endereço é www.comunicações.gov.br.